Olá pessoal tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre a durabilidade do pigmento na sua pele. Essa é uma das perguntas mais frequentes aqui no meu estúdio. A durabilidade vai depender exclusivamente do seu cuidado. Por isso que a gente sempre reforça aqui que o cuidado pós-procedimento é fundamental. E também depois você tem que manter esse cuidado. Quanto mais você utilizar protetor solar, menos vai ocorrer o desbotamento do pigmento ali naquele local. A tatuagem reparadora é uma tatuagem, mas porém como qualquer tatuagem vai ser necessário o retoque o retoque é a manutenção da tinta infelizmente não tem como a gente precisar a data o horário do seu retoque por isso que a gente sempre reforça para você ter todo o cuidado possível, porque esse procedimento é um investimento que você faz na sua pele. Então, quanto mais você cuidar da sua pele, mais vai durar o pigmento ali naquele local. Eu espero que esse conteúdo tenha esclarecido a sua dúvida. Comente, curte aqui embaixo que a sua dúvida, ela pode com certeza ser o nosso próximo vídeo. Até a próxima.